que visa em trazer obras de autores brasileiros. E ele já chegou carregando nomes de peso. Alguns deles são Alex Mir, Rafa Pinheiro e Lauro Cossiúba. O Almanac traz quatro histórias e vamos falar delas agora. O Almanac começa com Santo. Roteiro de Alex Mir, desenho de D. Lacerda e cores de Matheus Manianini. A história traz Salvador e seu Zé lutando contra entidades perigosas em uma aventura que lembra muito Hellboy e Hellblazer, com uma pegada sobrenatural e adulta. Foi uma história surpreendente logo de início. Não é todo dia que você vê o herói da história saindo na porrada com um padre. A história tem começo, meio fim e é muito bem contada ao longo de 24 páginas. Mas não acaba aí, sendo que esse é só o primeiro volume. Em seguida temos Ecos, com roteiro de Lauro Cossilba, desenho de Rafa Pinheiro e arte final de P.R. Soliver e cores de Vitor Viedergun. Aqui vemos uma sociedade que vive em uma cidade pós-apocalíptica, chamada A Torre. Nessa cidade moram Kenneth e Aleph, dois amigos que buscam uma vida melhor e por isso embarcam numa aventura. Vemos nessa história o que um roteiro bem feito é capaz. Rapidamente aprendemos como a sociedade funciona e o estilo de vida de quem mora ali. Tanto em detalhes nos desenhos, como diálogos que soam bem naturais. A história também tem 24 páginas e deixa um baita gancho. Além de uma gigantesca referência visual a outro quadrinho do Rafa Pinheiro. Na terceira história temos um Cidadão em Comum, escrita e desenhada por Pedro Ivo. Imagina o que aconteceria se tivéssemos um herói aqui no País Tupiniquim. É isso que mostra essa história. Caliel, o super-herói paulista, conhecido como o cidadão em Comum, luta contra o criminoso Zika e deixa todo mundo louco para saber quem é esse novo herói. A história tem 22 páginas e termina de modo tenso, garantindo que o leitor leia a continuação. A história lembra muito clássicos de quadrinhos de heróis, mas com um jeitinho brasileiro. Eu achei a narrativa muito cinematográfica, a ponto que seria legal ver uma adaptação para as telonas. E na última história, temos Segundo Tempo, roteirizada por Alex Mir e desenhada por Marcelo Costa. Onde conta um pouco de como é a vida futebolística fora dos campos. Para quem não acompanha o mundo do futebol, até parece ser baseado em fatos reais. Aqui o time 30 de junho, time da primeira divisão do Campeonato Paulista, está lutando para fugir da zona do rebaixamento e continuar na elite do futebol. Mas a situação do time só vai de mal a pior. Lembra muito daqueles filmes de esporte onde vemos o treinador tentando levantar o time. A história também tem 22 páginas e só veremos o desfecho no próximo volume. Sendo que é uma história de duas partes. Vale muito a pena assinar o almanac lá no site da Guará. Eles também têm outras obras brasileiras muito boas, como por exemplo, o Noite de Spoiler. Antes de terminar o vídeo, gostaríamos de responder o Rafa Pinheiro na coluna do editor, e dizer que Henry Ford também não criou a roda, mas mudou toda a cena automobilística usando ela. E é isso que vocês na Guará estão fazendo. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.